Uma boa tarde a todos, eu sou Maurício Malcoca. hoje eu vou fazer um vídeo explicando para o pessoal como identificar um veio de ouro e qual é a diferença do veio de ouro com o veio de água então aqui nós encontrei, eu encontrei aqui um veio de ouro então eu vou, eu vou explicar por ele aqui é um local que não vai, ser, não vai poder ser mexido porque aqui já é um luteamento então onde a máquina entrou aqui então aqui não vai, ser, não vai poder mais mexer depois mas aqui tem um veio embaixo então eu vou mostrar aqui pro o pessoal filma sempre as varetas não viu sempre as varetas e vou mostrar pro pessoal também como que identifica por exemplo aqui ó eu estou aqui atrás as varetas estão abertas se eu andar um pouquinho para frente aquela pedra ali para lá já dá um veio então ó, a câmera vai filmar as varetas menos 5 ou 6 metros daquilo lá. Daquilo lá eu não vejo. E nós tem uma outra pedra aqui, ó, aqui, ó, essa pedra aqui, daquilo lá onde eu risquei aqui, lá na outra pedra lá, ó. lá naquela pedra que está lá em cima, é um outro vei, vé... é... até esse quadrado aqui é um vei é um de outro então a... pegar você no meio do quadrado aí, Não, aí. eu não, eu pegar eu. só minha voz. Que pegar. Então... Aqui ó, até aqui ó. Aí, esse aqui é um vei, nós tem que chegar perto, está ventando, não vai sair nada. Esse quadrado aqui dá mais ou menos, vamos pôr aí, seis, seis cinco, dá uns 6 por 5 Então de todo lado que eu entrar, dentro desse quadrado aqui, essas varetas vai fechar. Agora eu vou passar dentro dele, agora você tenta pegar as varetas aqui ela vai cruzar e vai cruzar até chegar lá. Aqui ó, ela cruzou, agora eu vou, eu vou dentro dele. Elas vão cruzadas. Até eu sair, fora, vezes, fora eu sair fora do veio. hora que eu sair fora do veio, ela descruza. Ela descruzou, por quê? Porque eu saí fora do veio. Aqui, ó, já tá a pedra. Aqui sobe o veio. Aqui sobe o veio. Então, se eu pegar daqui, ó, ó eu vou até lá na outra pedra ela vai cruzar aqui eu estou em cima do veio até aqui ela cruzou eu passei a pedra por porque aqui se eu andar para frente se eu andar aqui para frente as varetas vai começar a voltar para trás ela já começou a entortar porque ela, ela já pendeu para o veio então elas querem que eu volte se eu andar para cá ela, elas vai tender ela vai tender lá no veio Ó, já pendeu. Então o que é que acontece? Aqui, todo lado que eu andar, vai andar aberto e pender para o veio. Agora eu vou para o lado do veio. A hora que eu chegar em cima aqui do veio, ela cruza. Por quê? Porque o veio está dessa pedra, lá naquela pedra, que dá mais ou menos de 5 a 6 metros. Esse quadrado aqui é um veio de ouro. Não é um veio de água. Para ser um veio de água, seria uma lagoa aqui debaixo do chão então tem muita diferença entre um veio de ouro com um veio de água o que, que acontece com o veio de água o veio de água você pega aqui ó ela cruzou aqui em cima você deu um passo ela já abre você volta para trás você dá um passo ela ela abre e aqui não o veio de água ele é você deu meio passo ele a antena já descruza aqui ela pega cruzada aqui ó ela vai cruzada até sair fora do veio então a hora que eu chegar aqui ela descruza por que, que ela descruzou? porque acabou o veio do ouro agora se eu for mais para frente elas vai virar para trás para mim voltar para o veio ó já estão virando elas vai voltar de toda maneira elas vão voltar lá ó. eu vou voltar para trás para onde acha que, é que eu vou a hora que eu chegar em cima do veio ela cruza Então, é o seguinte, pega dessa pedra, vai naquela pedra, vai lá na outra, esse meio aqui é um veio de ouro que está embaixo do chão, agora é o seguinte, não é? Eu, não posso, eu não garanto a fundura aqui não, pode estar tá aí com 5 metros, 10 metros, pode estar tá com 20 ou pode estar tá com 50 metros de fundura aí já não tem como, isso aqui teria que fazer uma máquina, uma três, furar em cima aqui até encontrar ele, e isso fosse no caso de minerais, então teria que fazer um, os testes, fazer o furo com a máquina como se estivesse furando com um poço artesiano até e conforme o barro ia saindo ia bateando ele para ver até chegar nele aí que eu quero dizer aos amigos o seguinte que o pessoal tem, tem falado muito aí ah, mas essas varetas acham água, não essas varetas não acham água e mesmo que elas achassem água o veio de água é muito diferente do veio de ouro mas elas não acham água elas estão tá com palpados e ouro na câmera eu vou até abrir aqui para o pessoal ver Aqui não é muito mole abrir, não, porque senão eu perco o ouro, perco o topaz Aqui, ó, tá na minha mão, ó. Ouro e um topazio azul. E pode ser topazio branco também, tanto faz. vou pegar ela capela lá vou pegar ela aqui de meia triangada só para o pessoal ver ó. aqui aonde eu tô ela tá aberta a hora que eu entrar em cima do veio já ela já cruza ela já cruzou porque porque eu já entrei no veio daqui eu vou lá naquela pedra lá ó. eu vou com ela cruzada daqui lá a hora que eu sair fora da pedra lá o veio acaba aí o veio acabou então se eu for para frente as antenas vão voltar para trás então eu quero deixar bem explicado aí para o pessoal que vai caçar veio pegou um veio vou riscar com o pé no chão você pegou um veio você passou em riba dele, passou para lá, cruzou você pega ele de comprido e vai com ela cruzada até o final dele depois você pega lá do final e volta no mesmo sentido que você foi até o final você achar esse veio de comprido? Quanto ele tem de comprimento e quanto ele tem de largura? E outra, você chegou aqui em cima do veio? Ele cruzou aqui? Então você faz uma marca. Cruzou? Você andou? Cruzou, abriu? Parou? Então quer dizer que o veio tem um metro de largura? Ou tem cinco metros? Ou tem três metros? Essa é a diferença. Você tem que. Não é você chegar. Ah, cruzou aqui. Ela cruza, mas você tem que achar o tamanho do veio. Porque de repente é um veio em dois parmos. Ou é uma pepita só que está embaixo. Agora o que nós achamos ali não. Isso aqui, isso aqui, ó. Isso aqui cabe uma mineração. Porque o tamanho que deu ali, ó. É para bastante coisa, é para bastante ouro. E outra coisa, você tem essa parte aqui, ó. Aqui mais aqui por aqui pode ter mais. Só que isso aqui é um loteamento. O loteamento não pode ser mexido. E esses dias para trás eu achei um veio no meio do café. Estava esperando só tirar o café para mexer nele. Então é o que os amigos têm perguntado aí. Como é que identifica esses veios? O veio você identifica da maneira que eu tô falando. Você mede o comprimento, média largura. O comprimento, a antena foi cruzada. Ela foi cruzada. A hora que você andou, ela foi cruzada, é o comprimento, ela, ela abriu, acabou, veio. Você pega de volta, você voltou para trás, ela abriu de novo, acabou, então você marca lá onde ela abriu e marca aqui, aí você pega na largura, você pega a largura do, do terreno e vê quanto tem de largura o então é uma coisa simples. Outra coisa que eu vou mostrar aqui ó. Essa pedra aqui ó, Lá na outra pedra lá, ó, Que está bem no meio do vídeo Olha quanto dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 metros Esse comprimento aqui deu 7 metros Agora nessa outra lateral 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deu 6 metros, agora nessa outra daqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deu 7 metros nessa outra. Então o quadrado está de 7 por 6, então vocês vê que é um veio e tanto. Aqui se não fosse loteamento poderia, poderia, poderia já fazer uns testes aqui para minerar. Porque aqui também não deve estar fundo, isso aqui deve, deve estar uma média aqui de 20 metros para trás Por causa do, do jeito do terreno aqui E ó, esse caçar aqui também pode achar mais coisa Esse lugar aqui eu não fiz teste para diamante ainda, pode ser que tenha diamante Porque às vezes uma coisa anda junto com a outra Mas até agora o ouro eu sei que tem Outra coisa, veio de ouro não quer dizer que tem ouro em cima da terra. O veio subterrâneo, o veio que tá afundado, ele tá afundado. Às vezes você passa num lugar, você passa o detector por cima da terra aí você não acha ouro nenhum, não acha nada, não acha diamante, não acha nada. Mas embaixo pode ter. E, eu, e isso aconteceu com o ouro porque o ouro ele é pesado e lá afunda. Isso aqui quando a coisa andou o dilúvio aí que moveu todas as montanhas, foi misturando tudo o ouro com a terra e afundando para baixo. E algumas, algumas pepitas, algum pozinho de ouro ficou por riba, em alguns lugares. Mas a maioria do ouro está tudo afundado. Quase que é 70% do ouro está tá, tá dentro do chão, 20 metros, 30 metros, 50 metros de fundura. Então, isso é para o pessoal que que adquiriu as varetas aí, ver o vídeo aí, ver como é que funciona certinho e outra, as varetas se o ouro também tiver em cima do chão também, elas pegam em cima também então não há problema e outra, elas não, não pegam água, pode ficar sossegado que água não pega a outra coisa o pessoal que tiver interesse aí, na tá adquirindo as varas aí, entra em contato aí. Tem aí embaixo aí o número, tudo certinho. Liga, manda um e-mail. E também pediu o pessoal para se inscrever no canal, dar uma força aí, deixar o like, fazer comentário. Quem tiver os comentários aí, faça os comentários. Quem adquiriu as varionica aí que tiver vídeo legal também pode mandar para mim uns vídeos bons. E dizer aos amigos que mais uma boa tarde. Maurício Mococa e nosso amigo Edson aqui também que está ajudando nós. E até o próximo vídeo agora, fim de semana. Que esse fim de semana a gente vai dar uma saída aí também. Um lugar muito bom. Vai ter uns vídeos legais. Uma boa tarde. Aqui ó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 mas aqui tem um veio embaixo. então eu vou mostrar aqui pro pessoal filma sempre as varetas a mão viu sempre as varetas e vou mostrar pro pessoal também como que identifico por exemplo aqui ó eu tô aqui atrás as varetas tá abertas se eu andar um pouquinho para frente daquela pedra ali para lá já dá um veio então ó, a câmera vai filmar as varetas Menos cinco ou menos 5 ou 6 metros daquilo lá daquilo lá é um veio e nós temos uma outra pedra aqui ó, aqui ó essa pedra aqui daqui lá onde eu risquei aqui lá na outra pedra lá é um veio está lá em cima é um outro veio até esse quadrado aqui é um veio é um veio de ouro então a deixa eu pegar você no meio do quadrado aí, não tá eu aí. não você pegar eu só minha voz tem que pegar, então. aqui ó pega aqui ó aí esse aqui é um veio só que tem que chegar perto tá ventando, não vai sair nada esse quadrado aqui dá mais ou menos um vamos pôr aí três 3, 5, dá uns 3 por 5. Então de todo lado que eu entrar dentro desse quadrado aqui, essas varetas vai fechar. Agora eu vou passar dentro dele. Agora você tenta pegar as varetas aqui, que ela vai cruzar e vai cruzar até que ela. Aqui ó, ela cruzou. Agora eu vou, eu vou dentro dele. Elas vão cruzar até eu sair fora, desde, fora do meio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 Até aqui ela cruzou eu passei a pedra de Por porque aqui se eu andar para frente ó, se eu andar aqui para frente a barreira vai começar a voltar para trás ó, já começou a entortar porque ela, ela já pendeu o veio então ela quer que eu volte se eu andar para cá ela, elas vai pender elas vai pender lá no veio ó, já pendeu